Oi, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer o tsuru. O tissuru é o grou, né? É, é esse pássaro aqui super famoso no mundo do, dos origamis e que normalmente todo mundo quer aprender a fazer ou quando a gente entra, entra nesse universo de dobradura de papel, é uma das primeiras dobras que a gente aprende, né? Apesar de ser um pouquinho trabalhosa, mas a gente aprende a fazer logo no E Os orientais, eles acreditam que, que esse pássaro, ele transmite, né? Paz e prosperidade. Então, é muito, para eles, é bom ter esse pássaro em casa, principalmente feito por, por pelo morador da casa, né? Então, Existe até uma lenda que diz que se você a cada mil, mil pássaros que você fizer, você tem um desejo realizado. Então, se você fizer mil pássaros mentalizando aquele seu desejo, aquele seu pedido, provavelmente você vai ter o seu, o seu pedido realizado. E, e é uma maneira de você praticar, né? Se você está iniciando na... No, no mundo das dobraduras, se apaixonando ainda, então quando você tiver na sua milésima dobra, com certeza você vai estar tá fazendo dobras perfeitas e lindas com o seu Gru, né? o seu Tissuru. Então você além de fazer e conseguir um desejo realizado, você vai estar tá praticando dobras perfeitas aí. Então a gente vai aprender a fazer esses lindos pássaros hoje. Vamos lá, né? Botar a mão na massa. Eu separei aqui algum desses papéis lindos que eu tinha aqui e que eu acho que vocês vão gostar. Não sei qual desses você escolheria, mas eu acho que eu vou escolher esse verdinho aqui, ó. Que tal? Então, vamos escolher esse verdinho. O Tissuru... A gente faz com papel quadrado, tá? Na forma de um quadradinho. Então, você vai pegar o seu papel aí e vai cortar ele na forma de um quadrado, tá bom? Esse meu quadrado aqui, ele tem 15 centímetros de lado, tá? Então, ele é um quadradinho 15 por 15. Então, a primeira coisa, ó, se você quer que o lado florido fique aparecendo, fique aparecendo nas asas e no seu pássaro todo, você vai fazer as dobras com o lado liso para cima, tá? Se você quiser o lado liso, você põe o lado florido para dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar o nosso papel ao meio, tá? Mas, olha, sempre juntando ponta com ponta, tá? Tenta não deixar torto. E vincando bem aqui, ó, marcando bem a sua dobra. Abriu e marca o outro lado, tá? Outra cruz, outro pedaço da sua cruz. Dobra ao meio novamente, do lado contrário. Então, vincando bem também. Abriu e agora a gente vai dobrar na diagonal, ó. Dobrando na diagonal, tá? Então dobra na diagonal, dobrou na diagonal, ele vai ficar bem lindo assim e abriu e dobra na outra diagonal, tá bom? Então a gente vai fazer aí a marca que ficou vai ficar aparecendo um asterisco, tá? Então ó, vai ficar aqui assim ó, aparecendo um asterisco, tá vendo? Todas essas marcações. E agora, eu quero que você, numa dessa diagonal que tá dobrada, tá? Ó, numa dessa diagonal que tá dobrada, você vai colocar o outro ladinho para dentro, um ladinho para dentro e o outro ladinho para dentro. Vai dobrar o contrário, tá? E aí ele vai virar um quadradinho assim. Tá bom? Depois que você fez esse quadradinho, com esse lado que tá aberto, sempre o lado que tá aberto vai ficar virado pra você, tá? E aí, você vai fazer uma casquinha de sorvete. Tá bom? Então, ó, esse lado que tá aberto fica virado pra você e você vai fazer aqui uma casquinha de sorvete trazendo até o meio ó então vou trazer até o meio e eu vou fazer isso com os quatro lados esses dois da frente e os dois de trás tá? vai virar uma casquinha de sorvete lembrando que esse lado aberto ó a bola do sorvete tem que ser o pedaço que tá fechado, tá? E a casquinha é o lado que tá aberto, senão vai dar erro aí no seu, no seu passo e você vai ter que fazer de novo, tá bom? Então, ó, marcou bem o seu vinco, então vai ficar assim a nossa casquinha de sorvete, tá vendo? Ó, o lado que tá aberto tá aqui pra baixo, tá? E agora a gente vai abrir aquele passo que a gente fez anterior de colocar para dentro. A gente vai fazer novamente aqui. Você pode dar uma levantadinha para te ajudar, e aí você vai colocar para dentro esses dois ladinhos. Ó, inverte a dobra, colocar para dentro é inverter a dobra, e vai fazer isso do outro lado. Dá uma levantadinha para ajudar. E inverte a dobra colocando para dentro Observa que esse inverter a dobra É, é colocar para dentro na marcação que você já fez, tá? Você não tá fazendo uma dobra nova É na marcação que tava Então, o meu sorvetinho ficou assim, ó Todo para dentro E aqui embaixo, ó Ficou com as pontinhas abertas, tá? E agora, a gente vai levantar aqui Ó, levanta de um lado, levanta do outro lado, e a gente vai fazer a casquinha do sorvete novamente. Então, com esse sempre com o lado que tá aberto virado para você. Então, você vai fazer a casquinha do sorvete novamente. A gente já está finalizando. Viu que a gente só marcou as alturas do, do papel e as diagonais E a gente foi fazendo casquinha de sorvete e casquinha de sorvete Então é basicamente isso o tissuru Não tem muitas... É, é trabalhoso porque as dobras vão ficando mais grossinhas, né? Mas depois que você pega uma certa prática, ó, então dobrei aqui na frente vou fazer a mesma coisa atrás. Então vou fazer uma casquinha de sorvete, a gente já tá no finalzinho, aqui já vai virar as perninhas dele. E a casquinha de sorvete novamente. assim, ó. tá vendo? E para finalizar, a gente vai abrir aqui do ladinho, colocar essa parte do ladinho para cima e fechar. Abriu do ladinho, coloca a parte de baixo para cima e fecha tá e olha como é que ele já está com cara de passa e agora a gente faz aqueles arremates finais ó eu dou uma puxadinha aqui para frente vou dar uma puxadinha aqui para frente essas partes aqui são as asas então eu vou abaixar as asas e Aqui ó, eu faço um biquinho, eu dou uma dobradinha, uma dobradinha aqui na, na ponta para ser a cabeça do meu pássaro e ele está pronto, olha só que lindo que ficou. E esse tissu ficou lindo com esse papel florido, verdinho, cheio de flores, a coisa mais linda, olha embaixo a coisa mais linda ele o meu azul tem um irmãozinho olha só que lindo